Aurora paradoxal. A mente é embriagada pelo que ela não sente. Tubilhões de sentimentos ecoam em minha fronte. das palavras sondam a minha cansada percepção. Um caos se estabelece em um universo próprio. Não apreendo mais os segundos do tempo lógico. Não consumo mais as palavras de um pérfido pródigo. A harmonia mais perfeita ousa em não fazer-se em mente. Acanhada pela imensurável animalidade pulsante, como um anjo que desabou de seu reservado eu, fez-se em estrondo do mais silencioso ardor réu. Não explode em fantasia o meu galhar do sentir, tão vívido é mais a transcendência imaculada de rir. Injeitei sangue nas veias de um anjo louco, racional ficou, coloquei as mais belas estéticas em sua frente, o coração pulsa, sentiu o olor das frondosas árvores, com o corpo as tocou, escutou a harmonia do universo, inebriante, humano tornou, não viveu em harmonia com o caos, da desumana irracionalidade de um ser, não sentiu o do cálculo dos deuses, quando se voltou a sua alma. Vê? Desculpe por mostrar a escuridão dessa fechada lua, complexa em sua forma mais simples, calada na carne nua. Desculpe por fugir de mim nessa busca desencarnada, por voltares a ser puro, pois nunca quisestes deixar de ter alma. A calma queima a alma desalmada. A alma. Descansa na carne imaculada.